Depois de estar quase feito, reparei que me enganei aqui num ponto. Reparem. Estão a ver este ponto aqui? Jumbei este ponto. Tem aqui um traço amarelo, um traço amarelo e este só tem um traço amarelo. Portanto, enganei-me aqui. Na parte de trás, então, ainda é mais visível. Reparem. Tem aqui um V, um V, um V e aqui não tem um V. Porquê? Porque este, em vez de passar por cima ou ao lado, passou ali por baixo. Não sei o que é que eu fiz, mas eu quero saber. Portanto, desmanchando... Isto mora a é desmanchar porque são com dois. Vou parar a câmera. Vamos lá ver então. Vamos desmanchar este ponto. Passou por baixo de dois. Passou por baixo de dois. E aqui? O que, é que eu teria feito aqui? Hum? É, não vejo nada errado. Não consigo.